E aí, RetroGamers? Tudo de boa com vocês? Estamos aqui para falar que criamos um canal, de mim, Lins, do meu amigo, Flame. Fala aí a sua abertura do seu canal. E aí? Sou cheio de beleza! Ha, que fofo, Ele é o Flame Diamond e eu sou E aí, galerinha do YouTube? Sim, fala esse gameplay. Essas são as aberturinhas do nosso canal, beleza? Estamos aqui porque criamos um canal para nós dois, os RetroGamers. Onde a gente vai postar vídeos juntos, fazer séries, gravar jogos juntos, né? Então, beleza. Estamos aqui com um jogo chamado Super Mario Bros. X. A gente vai fazer uma pequena série dele. Pra quem não sabe, esse é um fã-game de Super Mario, mas tem que é bem famosinho, o pessoal não joga mais, mas... Ele é bem famosinho até. Dá pra criar fases e tudo. É uh, e eu criei um mundo aqui no jogo chamado Infinite Road Diddy. criei todas as fases. Nossa, foi muito da hora. O Flame já jogou. E eu também já, obviamente. Então a gente decidiu fazer uma série jogando esse mundo em dois Então, beleza Bora, bora entrar bora e... Bora começar! É! Vamos selecionar o player E... clown. Essa eslagadinha é normal, tá? Tocando aquela delícia de música, não sei se vocês conhecem É! é. Ai, ah, que delícia! Vamos entrar até um tutorial Bora lá! Não tem muitas fases? Olá, bem-vindo ao tutorial. Vamos começar pelo pulo. Pressiona o botão Z para pular e o X para correr. É... Beleza. Só que o controle não é assim não. Ah, ele tá jogando com... Eita, peraí. O controle é meio diferente. <risos> é, eu não fiz pensando no... Lá no controle. Vai, tá, vamos vai ver. primeiro aí. Excelente, agora o Turnage. Destino o botão A para usar o Turnage. Pra quem não sabe, o Turnage é a famosa Liar. Né? Carpadinho, pronto. É, carpadinho. Daí de certo, aqui ó. aí se cair, olha que legal. Oh, que? Morreu no tutorial. <risos> Mano, <risos> eu tenho um graçinho, não foi. Ai, Vai, tá dá uma spawn. Já perdemos vida. É. Opa. Permanente, morreu no sonho! Eita porra, peraí tá Ótimo, eu gosto que você já sabe Agora, um que você poderá usar em algumas fases do walljump Seguem na parede e a parte Z Esse aqui eu acho que vocês conhecem, né? ó? O Jump do Mr. Mario Bros Esse aqui é bem na horinha, né? Vamos ver esse Toad Mais uma coisa, a gente não quer aprender Toma cuidado! Eu, eu arrumei, eu arrumei Eu arrumei, peraí, peraí E mais um Toad, né? Se abaixo e pressione X para pegar algo. Ó. Plim, plim. É, é para pegar aquelas curtinhas do Mario 2. Esse Mario é tipo uma fusão de todos os Mario, né? Até o Mario 3 do Zelda. É. E é isso. Muito obrigado por vídeo e boa sorte. Beleza, então. Esse foi o tutorial. Foi bem simples, né? Aqui eu coloquei as plaquinhas do Mario Road para ver, tipo, qual o caminho para é ir, né? Aqui é para entrar no Infinity War de 1. E aqui é para ir lá pro Infinity War de 2 como a gente vai fazer um detonado, a gente vai passar todas as pausas, beleza? Porque o mundo também nem é tão grande, né? É. O jogo. Vamos matar esses Hammer Brothers. Nem é assim. Opa! A pior coisa que tem é pular na cabeça deles. Tô. Entra aí. A pior coisa que tem é pular na cabeça dos Hammer Brothers. Ele ataca bem na hora. É, Não, é verdade. Ah, essa daqui é a versão 2.0. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra quem quiser baixar. É bem daorinha até. Aqui eu só fiz para deixar cenário mesmo no jogo <risos> e aqui é novo nessa versão. já tinha visto isso? Não. É só uma informação da versão. Olha só é só isso aqui mesmo. Olha. E aí cara, valeu por baixar Infinite Edition versão 2.0. Essa é a versão do nosso querido Infinite Edition. Espero que você goste. Meu amigo ali vai te falar o que mudamos. Ele fala que as coisas que mudaram. Beleza então. Aqui é para ir pro o Infinity Road 2, que ainda não lançou, tá sim, né? Mas beleza então, a gente vai jogar o... Um. É. A gente vai ter que passar pelo Rama Bros. de novo. Errou, meu Deus, eu odeio, <risos> eu odeio essa merda! Ah, eu também odeio. Quem gosta Ui. dessa merda é um... Dementimenta... Não morre, por favor, aqui. Ui. Consegui, vai. Ah, beleza então. Então, bora lá. Vamos entrar no Infinity-Digit-1 hum. Vamos lá, então. Ah, aliás, só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui é se quiser voltar pra Trosteland, é onde a gente tava, né? Peraí, clicar no X aqui no X. É, às vezes vou ver. Beleza então, o Flame vai contar a historinha. a historinha é bem ah. triste que eu fiz. Oh, parece que você veio aqui para nos ajudar. Uma família George perdeu seus filhos e eles moram nessa casa. Entre lá e converse com eles, se você quiser. É, beleza. É que tem gente que não gosta de ler história, né? Olá, você viu nossos filhos, aí? Oh, você não viu? Por favor, se você ver eles, me chame! Eles foram brincar e não voltaram mais. <risos> Ai, voltaram... <risos> ah, tá, aí? Pause, esse é o nome de quem seguiu seus filhos. Por favor, nos ajude, estou ficando preocupada. <risos> ah, Ficou bom, ficou bom, ficou bom. <risos> Agora tem a estrelinha. Hum, então você sabe sobre o Bowser? Ele também sequestrou o nosso chefe. E levou ele para um castelo cheio de lava. O uh, só pensar já dá um arrepio. Por favor, <risos> se, você, se você vai para lá, traga o nosso chefe também. Uh! <risos> Aqui tem uma moeda na história. É, faz sentido ou não? Faz, né? É o pagamento adiantado. <risos> Beleza, então. Primeira fase. Ah, eu, eu só acho que eu deveria ter colocado mais cenário, não acha? Não sei. Tipo, tem umas árvores dançando, o matinho acabou, sabe? Não ah, acho. tá, vai. Vamos lá. <risos> a estrada nem ia o nome da fase, como é que era, né? Nem li! Tá, pega ali, pega ali. Pega, pega. Ali. pega, pega. Ah, tá. Vou pegar a moedinha, né? Eu... E depois eu vou pe pegar a Firefly pega o próprio. É, pode ser, então. Ah, lá, lá. Eu vou deixar o link dos nossos canais aí na né? descrição, tá em todos os vídeos que a gente fazendo né? que vai estar mais dois Eu pego aqui pra ti Não, eu pego o próprio. Pera, pera, eu pego o próprio E te dou o reserva É Depois lá na frente tu pega aqui, onde Tem um poderzinho lá A Firefall É, pode sim Como vai ser um detonado, a gente vai pegar até as geosticas, beleza? Ou não pegar as Yoshi a pegar, né? Pegar, né, cara? A gente tá fazendo, tipo, detonado pra mostrar, né? É. Pega a vidinha. Ei, vidinha! Nessa fase tem 300 mil vidinhas, tá? Não, mentira. <risos> tem bastante, até. Ui! Uia! Eita! Ah! confuso. Até a tela às vezes, confunde. É. Pera, pera! Opa! Aqui é meu! É! <risos> Opa, tartaruga deu é de pau! A ver, né? Tipo, a gente. Quando a gente pisa na tartaruga, saiu culpa da Alin, não, é verdade? Né? Na versão do Mario Rudy, né? É. Mas porém, se a gente matar o culpa e jogar o casco longe, a tartaruga dá é responda. Uh, pedinha, pedinha! É, é Aí, assim consegui pegar. Mas... É como se a tartaruga. Ah! Eita, filho! É como se a tartaruga fosse. Ah! <risos> é como se a tartaruga fosse! <risos> Beleza então! Nessa parte aqui eu fiz uma zoeirinha. Se a gente não tiver o próprio emotion, eu simplesmente não dá pra pegar Yoshone. É. Sacanagem? Sim. Mas também tem que pegar a molinha e. Eu peguei a de Yoshina. Vou pegar a mão. É só. É, que tem... é só pegar a mo... molinha e pegar a Pois é, é só pegar a molinha aí, ó. Pronto. Mas ah, não vai junto. O, pro... o... outro Yosh fica aqui, ó nossa, quase. O problema é que essa merda não morre. Oh, sinceramente, não acharia mais legal colocar Yoshi Coin ou colocar. Star Coin? É, Star Coin eu acho que seria mais massa. Né? Não é. acha? É, eu vou ter que. Eu vou calma aí. Eu fui. Ah tá, tá, eu, eu tento me ajudar pra depois. Não, tá, depois eu faço. Pega aí, pega aí. Pode ficar com a tua reserva. Ah. Tá. Nossa, eu fiz uma metade, tu viu? Joguei... Olha só, olha só que da hora. Eu joguei o casco pra cima e peguei. Ou isso não é mal. Ai, <risos> cuidado! Nice! Ah, droga! Eita porra! Bem não! Lá... Eu perdi o Brocky murcho! Que pior! só merda que tá no meio comigo! Nossa! É... Sem.. Não, é. Meu. é meu não, é mano? Sabe quando a gente, tá, a gente começa a levadando a a e começa a falar tudo bem rápido e acaba falando tudo errado? É, bem assim. É. Igual o que eu fiz agora? Ai, conseguiu. Pois é. É só eu parar pra pensar nisso. Quando tu pulou no. Como é que se chama aqui? No, no... no mastro. No master. Quando tu pulasse no mato tu ganhou uma vida. Deve tipo um delezinho até eu sumir. Será que dá pra os dois pegar a vidinha? Ô oh, Dorine! É, Dorine! The Bridge, essa fase aqui é bem legalzinha. É só se não pegar essa querida é e escapa... pra. PAM! PAM! PAM! Ai! Ah, ah ah! Aqui é. Eu vou dar um jeitinho aqui só pra.. Pronto. Ai, ai! Oi, mano. Ah, mentira, hein? Até que a gente tem bastante vida. Até que a gente não tá morrendo tanto? É. Vai, aqui, ó. Pega pra ti, Pega tu que é, que é tu que é o principal, que é o Player 1. Ai, ah, é tão triste. Se desse pra ter dois player 1. Ô, oh, gente, vamos embora um dia gravar Battle Royale de Mario. Bora! É bem daorinha até. É tipo um Mario contra vários, não Eita! É. É. É. Ah. Mano, isso daqui que é ruim jogar o Mario multiplayer. What? Que? <risos> Era a vidinha secreta que eu tinha botado, só que bugou, né? Ui, uia! Ia. Não. <risos> ai, ai! Vai, lá no Bumba. Oh, parece que é mais difícil. mais difícil. É, também. Tá Mas parece que é mais divertido jogar em, com, as, com os amigos, né? Não é verdade? É. Aqui tem um lendário... Hammer Bros? Aqui Dagem é... pra caralho? É. Aqui, olha. Eu quis fazer uma coisa, só que não deu certo. Eu queria botar aqueles bagulhinhos lá de se escorregar, sabe? Eu pensei que o Maria dar um pulinho aqui, ia matar a tartaruga e ia ficar aqui. Só que ele passa reto e cai no buraco. É uma trollada, né? Vamos dizer assim. Não! Como é que tu pula na mesma hora? Eu tava indo pra aí. Não, para. Fica aí, fica aí fe... ah. ah, boa, boa. Ah, não dá, né? Que droga. É. Tá, tá. Aqui tem um dead mushroom é só não pegar. Ele mata a gente. Beleza. Você o olha... seu racheador! Aqui eu acho mais seguro pular sem a móvel. Não é? Sabe uma coisa que eu acho chato das minhas próprias fases, cara? Eu boto tipo uma plataforma que tem que pular de uma distância até a outra, sabe? É. Só que eu boto o inimigo bem na frente Não é verdade? Quem pega? Quer pegar? Pega tudo e daí eu pego com as árvores Pronto, Pronto. <risos> Ah, daí eu já mato aqui, ó Uhum. Mano, é muito ruim dividir a tela, não é verdade? É Essa vai ser mais uma a última fase que a gente vai passar Porque o vídeo já deu 12 minutinhos, beleza? Olha essa parte aqui que da hora! Essa plantinha era do Mario 3, ela é bem chatinha, porque no Mario 3 não dá pra dar o um carpado, né? Daí tem que pular por cima. Nossa, e ela anda, na verdade, né? é praticamente. É. Ou aquela plantinha preta é mais chata. Não sei. A preta não anda, né? E ela conta como bloco. É, beleza, não peguei nenhum ponto mais. Quem liga pra ponto no Mario? É, quem <risos> liga? Ah, sou uma fofinha. É que já deu o 3 muros. Fala é. gente, já deu 3 minutinhos de vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Super Mario Bros. É nóis, falou e fui! Pode! Ir? É, eu acho.